Cara, eu sonhei que eu caí pro mestre, velho. Vocês botam fé? Mano, eu sonho com League of Legends, velho. É normal isso? Tipo, eu sonhei que eu caí pro mestre e eu sonhei mais coisas. Deixa eu lembrar, mano. Ah, não vou lembrar. Aqui eu sou Mononar, falei pra você. Jace tá forte, tá? Jace sempre é forte. Tira essa música, eu deixo a música que eu quiser, não enche meu saco. Era Zexy Game? Né? Pô, a primeira interação do cara é Tira essa música Tá de sacanagem, pô Segunda interação foi melhor vou travar seu lobby? Não, não trava não, pô Trava não <risos> Porque você não cresceu Eu tenho certeza que vocês não têm coragem de falar isso na minha frente, tá ligado? Eu tenho certeza Na BGS, assim vocês não vão falar isso. Vocês não vão. Eu vou só olhar. Porque você não cresceu, eu só vou fechar a cara assim. A Igual o Homelander, tá ligado? Igual o Homelander. Só vou ficar assim, ó. Ah, ah, desculpa, senhor Pietro. Ah, eu não quis dizer isso. Me desculpa. Mano, não é mais o Ash, o protagonista do Pokémon? Que pô. Essa. O Ash tá onde agora? Ele morreu? Ash tem 300 anos Que? É o neto dele? Cara, mas eu acho muito pai esse bagulho do, de passar o tempo no Pokémon Eu não quero conhecer ninguém Eu quero ver a história do Ash, do Brock e daquela gostosa lá Tá ligado? Eu quero Ai, para Ai, Pietro Opa! Eu devo comprar a roupa da Lacoste ou não? O que vocês acham? Eu sou cria, pô. Combina. Eu acho que combina legal, hein, dog? Você não sustenta uma lalá no peito? Alex? Pode banir. Uhul! Ó. Não sustenta nem a Lacoste Nem o chat Cara, vocês querem que eu seja fumarento? Eu posso ser fumarento tranquilo É que eu desliguei a chavinha, né? Que eu tô sendo humilde aqui Quando eu ligo a stream, eu ligo a chavinha a humildade Mas agora eu vou ser marrentinho Vou ser desumilde Vamos ver E pra trás, tá peidando por quê? Ó, oh, a... Aqui a Thalia provavelmente tá top Mesmo assim, eu faço um V2 porque sou eu Só preciso desviar do taunt dele Tamo junto Já vi a Thalia ali Aqui é só desviar dela. Nem precisa que ela não vai seguir em frente. Ela não tem mana. Ela não tem mana nem coragem. Pra dar um gank nisso, nem precisa ter coragem. Primeiro lugar. Tá maluco? Tá maluco, paizão? Sai da minha frente, ratazana. Vai dar B? Pode dar B e volta na ult pra talia, tá Você acha que eu não sei essa jogadinha? Eu daí eu fazia em 2014 já. 2014 já fazia essa, viu? Segurando risinho, eu não sou segurando nada, não. É uma coisa que eu segurando é o peso de ser um grande gostoso. Irmão, não nasci ontem. Eu nasci hoje. Cuidado, tudo que vai volta. Tryhard, tryhard é pouco. Cheio o teu vou macetar essa torre. Ele não tem TP, acho. Vou pegar mais uma barricada e B. Eu tenho 60 de farm na frente dele. Ele tá assim, que eu sou assim agora. Vocês me mudaram. Não vem arautar aqui, não. Se arautar aqui, você é burro pra c. E eu não acho que você seja, mas você pode me surpreender. Toda semana isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado. Aqui eu levo sem, sem ninguém. Ó, aqui eu posso fazer isso. Eu, eu amasso esse Shen agora. Se eu tomar gank também eu tenho flash, eu não morro não. A não ser que o Shen dê flash e R flash. Relaxa. Isso, vai no Shen, tá é espertão, mano. O que você tá fazendo, dog? Flecha. Flecha. Ah, boa. Cuidado aí. Acho que aqui é free free towerzinha. Não vale a pena arriscar, tô valendo muito gold Safe, safe, safe Bota, que bota eu vou fazer? Acho que eu vou fazer bota de, de speed, eu quero correr rápido Ó, build, bota de speed, cutelo, 800 Randoense <risos> Errei o pulo, mas acho que ele mata Se tiver uma Kiara aqui, eu vou quitar Se a Kiara vier aqui, ela vai morrer Bom mesmo Agora é botas da rapidez Wits End e Randuins. O básico tá acontecendo O que vem acontecendo desde 2014, quando eu peguei Thierry pela primeira vez Eu sou o melhor do Brasil Sim. TP do, do Shen Ótimo TP, tá jogar fora Maluco, você é maluco É maluco Não pode fazer isso não, pai <risos> Tomei My bad Faltou essa bota aqui, pai fé que eu tenho que fazer isso aqui Depois o sent. Eu vou bot resolver o probleminha de vocês Eu resolvo O probleminha De vocês Relaxa Tá jogando muito? Eu sei Joguei 2x4 o jogo todo é, ser os dois neurônios contra os quatro deles, só se for. Tô falando isso porque eu tô num personagem que é marrento, tá? Não sou assim, normalmente. Ó, se eu soubesse que não... É o Pires. Putz. Boa, mano. Joga bem, Doug. Ó, se liga. Então esse é o tal do terrento, ele sempre. Olha. Não, eu fiz a jogada, eu pego a wave, assim que funciona. Eles não pegaram arauto enquanto. Ah, vocês deixaram arauto pra tá. Ta... Eu não quero mais jogar, meu time é muito ruim. Não. 2 minutos em inglês quando eu tentar hard? Oh my god. Alright. Marrento in em inglês. Eu uh, am quase um gol shower, Shane. Pijas poderia me dar um sorrisinho? Não. Não, esse biquinho que você está fazendo. No. Somente o sorrisinho do Pijolinha, por favor. Não. Não. Eu não estou feliz anymore. Vocês me fazem triste sobre Você acha que você kill me? Você. Duiu! Hum. Oh my god! Ô oh, timezinho, façam algo e façam o básico. Você acha que você vai me matar? Você tem que se matar pra torre. de jovem. Tá morto. Hum. Pegou, pegou. Aqui é baron, só por isso eu fiz isso. Para a próxima risada, ah, tem útima? Ai, bed puxa música eletrônica. Eu não gosto de música. Eu gosto de ouvir meus pensamentos apenas. E aí, posso parar já de ser assim ou continua? Nossa, dá até agonia jogar bem, mano. E tá morto, hein, dog? Aí morreu, o dog. Depois quebra, de lado Piu! Cara, aqui é literalmente só andar pra frente, mano. É, acho que eu joguei bem esse jogo, mano. Muito bom você, sim. Vamos já.